Pessoal, eu vim aqui para mostrar para vocês a minha primeira compra que eu fiz no curso importando com sucessos da Larissa. É, vim dizer para vocês que é super confiável, que chegou minha caixa com 29 dias. Eu paguei o um frete um pouco que que, que tem o um código de rastreio que ele vem um pouco mais rápido, né? Eu acredito que foi pela pela quantidade, pelo peso da caixa. Aí eu acabou esse frete acabou saindo mais em conta e eu pude acompanhar. Tá no veio para o Brasil. Chegou no Brasil no dia 16, mas com essa burocracia toda do nosso correio, só chegou para mim ontem, no dia. Hoje, no dia 8. Então, é, mas chegou muito rápido. Até, aí eu quero, vou mostrar para vocês agora um pouco do que eu comprei e falar os valores, que vale muito a pena. Eu comprei aqueles famosos alces, né? Que são os shampoos, os condicionadores maravilhosos. Aquele 3 meio porque é maravilhoso. Tá aqui, ó. Eu comprei quatro shampoos que eu paguei 2,97 dólares por cada shampoo. Comprei no Walmart, né? No próprio site da Walmart. Walmart. Comprei é, esses... Quatro também, minute 3 eh, minute miracle, que é maravilhoso, quem conhece sabe. Que tem que dá um resultado com certeza. Uh! Quatro shampoos, oh, condicionador, desculpa, quatro condicionadores. Deve ser aberto aqui. Tirando aqui. Uh, dois protetor térmico de cabelo. Maravilhoso também